Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na cidade de Abelho e vamos gravar aqui uma prank hoje, por isso, bora lá. Boa tarde. Olá, sabe-me dizer onde há um talho aqui perto? Talho? Sim, talho. Cara, não tem o menor nome. Ah. Eu estou à procura de trabalho Talho. acho que um talho era é o mais indicado. Não sei onde é um talho mano. Muito obrigado. É a melhor noção de temporada. Obrigado. tá é bom, obrigado. <risos> tá bem. Onde daqui. que? Só me diz onde é que é um talho. <risos> oh. Obrigado. Boa tarde. És daqui? Não. Ó. Oh. Queria saber onde é que havia um talho. Não sabes, por acaso? Talho. Sim, um talho. Calência. Não. Andou a procurar trabalho. Não sabes nada? Não, não. É Obrigado, não é mesmo? Tranquilo. É assim, é assim. Obrigado. Oi? Posso parar um bocadinho? Estamos daqui? Sim. Só me diz onde é que há um talho aqui perto. Talho? Sim, um talho. Na Lourenço Peixinho, à Avenida do Lado Lá. Vai sempre em frente do teu lado direito. Ok. Vai encontrar... Obrigado. Boa tarde. O senhor está onde é aqui? Sim. Sabem-me dizer onde é que há um talho aqui perto? Talho. Sim, um talho. Okay. É. que eu andava a procurar trabalho, acho que era o mais indicado. Ah é? Um talho. Sim. É porque... É porque... Claro, acho que é o mais indicado. Aí é só por isso. É só mesmo por isso. Está <risos> bem. É que eu arranjo o trabalho. Tá, tá bem. obrigado. <risos> sabes onde é que há é um talho aqui, não? Um talho? Não, sei. Não sabes? Obrigado. Amigo! Chegamos aqui ao fim do vídeo pessoal, espero que tenham gostado, se gostaram deixem like, subscrevam o canal e se forem da Aveiro ou dos arredores, vemo-nos na rua na próxima. é Podemos gravar? Obrigado. Nós estamos a filmar. Oh pode meu. ser? Oh pode aparecer? para Olha, não há pô, problema. Pô, pô, Obrigado e boa Páscoa.